Toque na presença de Deus, lança fora o desânimo, o cansaço, a fadiga, lança fora o medo, medo, a, a medo de que alguém fale alguma coisa, medo de que alguém é, não aceite, medo de que alguém possa se levantar contra você, o sangue de Jesus sem poder está amarrado esse medo. Está derrotado, medo do amanhã, medo do que possa vir, medo porque ah, não sei o que vai acontecer dentro de um ano nessa nação, não sei o que vai ser desse país. Medo de tudo, em nome de Jesus, lance fora o medo. Confie no Senhor, para com isso. Você não disse que crê na palavra de Deus, que crê em Jesus, por que tanto medo, tanta bobeira? Seja corajoso, foi o que o Senhor falou para Josué, seja forte. Seja corajoso Para que esse negócio de ser Sabe Covarde A palavra de Deus diz que os covardes não vão entrar no reino do céu Não vão entrar no céu os covardes Glória a Deus Que Jesus disse que aqueles que dele E da sua palavra se envergonhar O Senhor também vai se envergonhar dele Quando o Senhor vier na glória Dele, do Pai e dos anjos esse negócio de ah, eu tenho vergonha, falar que eu sou crente, ah, eu não... ah meu Deus, as pessoas vão rir de mim, vai rir nada, nem se rir também, você não liga não, faça como eu fiz. Eu aceitei Jesus. Era eu e Deus, Deus e eu. Meu marido não era. Não tinha decidido. Nós tínhamos três meses de casados. e... E no começo eu fiquei meio assim, porque eu tinha algumas amizades, né? Sempre a gente tem, quando a gente está no mundo, a gente tem amigos, né? Amigos. Então eu ficava pensando, mas eu aceitei Jesus, e agora o que, que eu vou dizer para essas pessoas? Né? Conhecidas, pessoas que se diziam amigas, e... Então eu fiquei preocupada, um pouco preocupada, mas depois... Não me preocupei mais não, deixei na mão do Senhor... Porque a alegria de ter aceitado Jesus era tão grande Que o resto era o resto Glória a Deus Não me preocupei com a minha família Que ah, ainda não tinham nem, nem tinham muito conhecimento de Deus E eu me lembro que com, com menos de um mês que eu estava servindo ao Senhor Teve um batismo E eu fui para assistir o batismo as irmãs, algumas irmãs falaram ah irmão, vai ter um batismo ah, o batismo era em outra cidade né? não era aqui em Mogi, era em Suzano e o pastor avisando que teria o batismo e eu nunca tinha visto um batismo ah, como, como os servos de Deus são batizados então eu tive vontade de ver mas eu fui ao batismo sem nem ter intenção de me batizar eu fui para ver como era, e eu me lembro que enquanto caminhávamos, né, porque antigamente tudo se fazia andando a pé, tomamos o um ônibus daqui de Mogi até Suzano, até o centro de Suzano, mas o resto da caminhada foi a pé, até chegarmos no lugar bem distante onde, onde havia o batismo, numa piscina enorme, e eu tinha, estava eu e Deus da minha família, e chegando lá, aliás, quando íamos pelo caminho, fui conversando com uma irmã, não tinha ninguém conhecido, só os irmãos, para mim, mas eu estava no meio dos irmãos, eu estava bem, eu estava, eu estava me sentindo na minha própria casa. E ali, conversando com uma irmã, que hoje já dorme no Senhor, graças a Deus, que me deu aquele incentivo que às vezes falta na vida daqueles que começam a caminhar com o Senhor. Então eu comecei a falar tudo que Jesus já tinha feito na minha vida e eu não tinha nem um mês que estava servindo ao Senhor. Então, aí a irmã perguntou, a irmã, tá indo no batismo? A irmã vai se batizar? Eu falei, não, eu não comuniquei nada com o pastor e eu estou indo mais para ver o batismo. Aí ela falou para mim, irmã, tudo isso que que Deus já fez na sua vida antes de você vir para a casa de Deus e aceitar Jesus e o que ele tem feito depois que você aceitou? Olha, eu creio que ele não tem feito isso na vida de muitos crentes que já estão há muito tempo servindo a ele. Eu acho que nada impede a irmã de se batizar. Eu já estava com vontade Aquele desejo, eu via assim a água, eu via os irmãos, olha, mas que vontade de me batizar. Mas eu não tinha levado roupa. Eu me lembro que eu estava com a, com a roupa que eu usei no meu casamento civil. E não estava nem assim, pensando que ia me batizar, mas o desejo era muito grande de estar ali. E ela falou, irmã, se batiza, porque a irmã tem muitas experiências com Deus, irmão. Na hora que ela falou isso, me veio uma força, irmãos. Me veio uma coragem. E eu falei, pensei comigo. É isto mesmo que eu vou fazer. Aí, as irmãs providenciaram a, a, as vestes, né? Naquele tempo. E eu vesti. E fui me batizar. E o pastor olhou para mim, perguntou se eu estava disposta a cumprir, a seguir a doutrina da igreja, os ensinamentos da igreja, eu falei que sim.